Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje para falar de uma coisa super importante na vida do profissional micropigmentador, até mesmo do designer de sobrancelha, que é o treino, né? É, muitas das minhas alunas, é, às vezes me mandam, ah André, eu tô com dificuldade, eu pergunto, você tá treinando? Ah, então não, eu tô sem tempo para treinar. É. muito, é, como que eu posso dizer pra vocês? É uma desculpa fácil de dar, né? Tempo. Ah, eu não tenho tempo, como que eu vou fazer, eu tenho filho, mas o que que eu faço para eu conseguir treinar, porque eu também tenho uma filha de 3 anos, então também é, o meu tempo também é escasso, né? Mas o que que eu faço? Entre uma cliente e outra, eu deixo meu dermógrafo já preparado, né? E assim que eu termino uma cliente, eu paro pra treinar. E se a minha filha dorme à noite, eu tô treinando. E todo o tempo que eu tenho livre, eu pego para eu treinar. Ah, André mas já faz oito anos que você trabalha com micropigmentação. Você ainda treina? Eu treino, gente. Todo mundo precisa treinar. Até o melhor do mundo treina. porque você não pode treinar? Então, eu vou dar umas dicas para vocês de treino. O, como que eu faço para treinar? É, o que, que é melhor para eu treinar? E uma das coisas que eu sempre falo para as meninas no curso é assim. Pega a batata. Pega banana, laranja, fruta que você tem na sua casa e treina. Por quê? Normalmente elas têm a pele bem fininha e a gente consegue ter é, esse controle e enxergar o que você está fazendo. Então, hoje eu vou passar para vocês o treino da batata e o treino na banana. São duas coisas que eu uso bastante para treinar, que eu gosto. Inclusive, tem um vídeo no nosso canal, na batata onde eu mostro o ângulo da caneta ideal para você ver saturação de pigmento, certo? Então eu vou colocar aqui para vocês, no final do vídeo vocês vão ver esse próximo vídeo sobre ângulo de caneta, certo? Então vamos lá treinar comigo? Essa é a tinta que eu uso para os treinos, tá? Não precisa treinar com pigmento, porque senão acaba ficando muito caro os seus treinos, tá? Então essa tinta é uma tinta super barata, ela não custa nem dois reais, você encontra em qualquer papelaria certo? E não tem perigo de estragar o dermógrafo. Eu trabalho com ela há 8 anos e nenhum dos meus dermógrafos acaba, é, estragaram ou tiveram algum problema por causa dessa tinta, certo? Então vamos lá. A batata, vocês vão perceber que essa daqui, por exemplo, ela tem buraquinhos nela, certo? Claro que o rosto da nossa cliente não tem esses buraquinhos tão grandes, mas algumas clientes que têm a pele oleosa tem esses poros dilatados também. Bom pessoal, agora eu vou ensinar pra vocês o treino da banana, tá? Só pra vocês verem o resultado como fica, como eu falei, o foco não é o caimento do fio, então quem se interessar tem no nosso canal aí caimento de fio passo a passo, mas esse não é o foco, tá? O foco é só mostrar o treino da banana mesmo: na banana e na batata. Pessoal, a dica é boa e super barata, né? Então não tem mais desculpas para não treinar. Vamos lá comigo todos os dias meia hora do seu dia um treino. Isso vai te levar bem mais à frente do que você imaginou, tá bom? Grande beijo para vocês. Se gostou do nosso vídeo se inscreve no nosso canal, clica nesse sininho aí para não perder nenhum vídeo novo, compartilha com as amigas e curte nosso vídeo, tá bom? Beijo para vocês e até mais.